Agora, outra magoada, além do deputado Valdir, que ameaçou o presidente, ameaçou implodir o presidente, chamou Bolsonaro de vagabundo, e eu tenho aqui a gravação, vou mostrar para vocês. Outra que ficou insatisfeita foi a Joyce Hasselman. Gente, a Joyce Hasselman, eu acho que é uma unanimidade para a gente que está aqui fora assistindo tudo, que é... Da tropa de choque do presidente. Ela estava sempre ali, você via nas votações importantes no Congresso, falando com um, falando com outro, sem dormir. Para defender a pauta do presidente Jair Bolsonaro. E não é que hoje o presidente Jair Bolsonaro tirou ela da liderança do Congresso, que é a Câmara e o Senado juntos? Tirou. E colocou um, um deputado ou senador, hein? Você sabe que agora eu não sei... Agora eu não sei. Será que é deputado? Acho que é deputado. Eduardo Gomes, que é do PMDB, que agora virou MDB, né? PMDB, aquele mesmo partido aqui, o PT se aliou. Lembra? Pois é. Agora a velha política morreu, né, minha gente? Imagina a velha política, PMDB? Imagina, né? Abriu olho abriu olho. A Joyce tá louca da vida também. Vou ler o que ela falou. Mas antes, vamos ouvir o que disse, então, o deputado Valdir. Gente, nossa, o homem ficou bravo, hein? Tem um áudio que gravaram de uma reunião que fizeram, né, a alguns deputados do PSL. Agora, o Valdir já disse que, ó, já voltou atrás, falou, não, imagina, não tem nada disso, é... Enfim, somos que nem mulher traída. Olha o que disse ele, gente. Não, olha. Somos que nem mulher traída. Apanha, não é? Mas mesmo assim, volta ao aconchego. No comments. Não vou nem comentar. Né? Não preciso nem comentar uma coisa. O que eu achei de uma coisa dessa. Mas enfim. Quero pôr aqui o áudio. Vou implodir o presidente. Eu vou implodir o presidente. Aí eu mostro a gravação dele. Eu tenho a gravação. Psst, não tem conversa. Não tem conversa. Eu imploro o presidente. Para o presidente, você presta a tá Acabou, cara. Eu sou o cara mais pior de vagabundo, cara. Eu cortei eu, eu, eu, eu essa p... Eu andei no sol 246 cidades. No sol, então, um no homem de vagabundo. Tá bom pra você? Deu para ouvir? Deu para ouvir, gente? Vocês conseguiram ouvir o áudio? Tá, tá, tá bom de ouvir ou quer que eu, vou, que eu, que eu repita? Porque, assim... Você viu, né? Rodei duzentas e tantas cidades debaixo de sol para eleger esse vagabundo. Chamou de vagabundo duas vezes. Eu sou o maior defensor, né? Não é esse termo que ele usa. Deu para ouvir? Sim, deu para ouvir. Então, beleza. Que coisa grave. E que áudio é esse que ele ameaçou divulgar? Que agora que ele tá pondo panos quentes, falou que não tem áudio nenhum. Você acredita que não tem áudio nenhum? Você acredita? Eu não acredito. Eu acho que tem um áudio aí. Aliás, devem ter vários. Hoje em dia, com a tecnologia, o povo tá ali só gravando tudo, ó. O que será que ele sabe sobre o presidente que a gente não sabe? Hum? Porque alguma coisa ele sabe. Algumas coisas ele sabe. Falou o Valdir que está sendo perseguido com fake news, gente tentando derrubar ele para colocar o Eduardo Bolsonaro no lugar. Ele tá louco da vida. Só que chegou a galera ali do ó, oh, calma, calma, calma, né? Que sempre existe. para tentar amenizar a situação, que é gravíssima. Que é gravíssima. Porque já tem a história com o Luciano Bivar, que é o presidente do PSL, né? Que já tem a briga do Bolsonaro, que a gente já falou na segunda-feira, aqui no último A Indignada. A briga entre os dois. Um ameaçando abrir a caixa preta do outro. Olha a treta. E ainda tem gente acreditando que é todo mundo honesto. Por quê? Se o presidente do partido, Luciano Bivar, ameaça abrir as contas de campanha do Jair Bolsonaro, é porque aí tem. Porque o presidente do partido sabe. Da mesma forma que o Bolsonaro está ameaçando abrir as contas do partido PSL. Essa história de laranja, não sei o quê. Agora, o principal personagem, e aliás, teve a, a batida da polícia, no é, mandado de busca na casa, no, nos endereços do Luciano Bivar, do presidente do PSL. Óbvio que está todo mundo falando que foi o Bolsonaro que, que mandou, que sabia que isso ia acontecer. Né? O Bo... quem manda na Polícia Federal é o Moro, e quem manda no Moro é o Bolsonaro. Agora, você vem me dizer que ele não tem nada a ver com essa história. Ele quer o controle do PSL, o presidente Bolsonaro, ele quer o dinheiro do fundo partidário, mas ele não tem nada a ver com essa história da polícia invadir a casa do outro. Não. Gente, entendeu? Vai, vai ouvir conta da carachinha, se você acha que não. Então... O buraco é mais embaixo. Cuidado aí ficar pondo tua mão no fogo, hein? Cuidado aí. É político. É tudo político. Cuidado de ficar colocando tua mão no fogo, porque as coisas estão começando a aparecer. E é feio e fedido. Cheira mal. Cheira bem mal. Ameaçou, então, implodir o presidente. Agora a gente vai ficar na vontade, né? Não vai saber que áudio é esse, porque, pelo menos por enquanto, ele não vai divulgar nada. E aí veio a Joyce Hesselman, manteiga de surpresa. Por quê? Porque a Joyce assinou a tal da lista em apoio ao Valdir, e não ao Eduardo Bolsonaro. Entendeu por que, que o presidente Jair Bolsonaro magoou? E quer tirar a Joyce, que está ali batalhando por ele? Né? que nem um leão, desde o começo? Porque ela assinou a lista apoiando o líder na Câmara, o Valdir, dizendo que ela escolhia ele, e não o Eduardo Bolsonaro. E aí disse a Joyce Hesselman, que eu vou ler agora aqui para vocês. Deixo a liderança no Congresso com dever cumprido. Articulei reforma da Previdência em todo o país. Aprovei a PLN, que deu ao presidente Bolsonaro 248 bilhões de reais. E o salvou de um impeachment. Contive inúmeras crises. Não me importo com a ingratidão. Meu couro é duro. Sigo pelo Apoiando o Brasil. Tá errado. Sigo apoiando o Brasil. Não nasci líder, não preciso disso. Trabalhei 20 horas por dia para salvar o governo de crises, aprovar pautas importantes para o país, apagar incêndios durante todos esses meses. Agora ganho minha alforria e mais tempo para cuidar do meu mandato e da minha candidatura à prefeitura. Prefeitura aqui de São Paulo. Continuo firme no combate à corrupção e apoio ao presidente Jair Bolsonaro enquanto ele realmente quiser combater a corrupção. Sem jeitinho, sem flexibilizar, sem carteiradas, sem protecionismo a quem quer que seja. Tipo Flávio Bolsonaro. Quando é filho, se houver esse compromisso... Com o Brasil, seguiremos juntos. Tweet aqui, tá? Joyce O Bicho tá pegando ou não tá? Bolsonaro tá enrolado ou não tá? Impressionante a capacidade de cavar confusão, não é não? Que povo belic belicoso, belicista, não sei qual dos termos tá certo, né? Gosta de guerra, gosta de briga, gosta de confusão. E eu já falei isso aqui, é uma coisa da minha cabeça. Se o cara tá ali, acabando com pouco apoio que ele tem, ou ele vai ser empichado, ou alguém vai assumir a presidência dele, ele não vai fazer nada, porque quando o Congresso não quer Câmara e Senado, nenhum presidente faz nada, Dilma Rousseff que o diga. Ou ele vai virar um ditador. Ah, é? Ninguém me apoia? Deixa que eu vou chamar meus amigos aqui do Exército. Fiquemos de olho, né, meus queridos? Fiquemos de olho. caiu